Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. Como professores e estudantes da Educação Básica podem participar da SBPC? Meu nome é Mayara Carneiro, sou professora da Universidade Federal do Paraná, coordenadora de extensão e da SBPC Jovem. A SBPC Jovem é uma das atividades da reunião anual voltado aos estudantes do ensino básico, com o objetivo de promover o contato de crianças e jovens com o conhecimento científico e com pesquisadores, para despertar o interesse pela ciência, tecnologia e inovação. Serão realizadas diversas atividades, como ciência móvel, circo da ciência, apresentações de trabalhos e muitas atividades interativas. Convidamos todas as escolas para participarem da SBPC Jovem, as inscrições estarão disponíveis por meio do formulário eletrônico na página do evento a partir do dia 3 de abril. Outra forma de participação, os professores poderão escrever os trabalhos escolares de ciências de seus estudantes até o dia 10 de abril, pelo edital de Feiras de ciência. Acesse www.sbpc.fpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.